a nova imagem aí do Soccer Manager 2022, né? Não mudou muita coisa, né? Vai ter uns detalhes mais interessantes. Essa cor de fundo azul aí que é top demais, né? É... Muito interessante. Algumas imagens dos jogos. Como vocês podem ver aí, uma imagem do... do de um estádio, né? Parece ser... A iluminação ficou muito boa, as sombras do jogo. Parece que vai vir... Bem interessante o jogo, aqui é algumas imagens né, a gente vai ver por completo aí quando realmente saiu beta, o alpha aí né Aqui é uma imagem da parte da tarde né, do estádio aí, parece ser o estádio do, do Betts. Vamos ver outra imagem aqui né, reparando né, a iluminação tá muito top né, como eu mostrei Olha aí de novo né, vamos tá comparando certinho Ficou então, muito top essa a iluminação, né? Vamos ver como é que vai sair a, a jogabilidade, né? Que todo mundo tá vendo. Tem mais algumas imagens aí que eu vou estar tá mostrando pra vocês aí. Essa aqui, galera. Parece que a, a jogabilidade tá meio diferente, né? Tem os nomes ali certinho. Jogo. Né? A gente dando uma olhada assim, parece que a defesa tá se portando pouco melhor, vamos ver né, provavelmente aí eu espero muito né, do Soccer Manager 22, para que venha a melhorar né, cada vez mais aí, cada vez mais aí, vamos tá dando uma olhada nessa outra imagem aqui que saiu também, é, essa outra imagem é muito interessante, tá aí o cara chutando a bola pro gol, espero que o goleiro tenha uma mecânica muito melhor né, uma boa mecânica aí no, no, na jogabilidade, Vamos torcer aí que venha venha coisas boas aí no Soccer Manager 2022, né, galera? E agradecer aí a disponibilidade da, das imagens do vídeo aí ao ao nosso ao canal do Sur Gamers. Sir Gamers aí, muito obrigado aí. Tamo junto.